Saudações Nações Delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay narrado aqui de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, meus amigos, vocês estão curtindo muito esses gameplays que nós estamos trazendo aqui Muita coisa surgindo, né, rapaz, do jogo com essas builds que a Capcom tá levando nos eventos e tal E hoje estamos de volta com vídeos do Flawless The Cook, que nós já trouxemos aqui algumas vezes que ele... Posta lá no canal dele, né, das presenças que ele faz nos eventos e tudo. E teve um recente, cara, que foi o EGX, se eu não me engano, que a Capcom levou novamente uma build para lá. E agora com o Kimberly, Juri, Gaio e Ken, ele teve a oportunidade de jogar com esses outros personagens e manos. Ele tá jogando com os bonecos aqui agora, rapaz, principalmente com a Kimberly. Que olha, vendo o potencial delas Com gameplay high level, né, de alto nível Que eles estão fazendo nesses eventos Ele principalmente com os amigos que também jogam Bastante Street Fighter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 entre 7 e 7 e meia da noite, para você não perder, caso você queira participar. Também e cola lá nas nossas lives porque é sempre muito divertida a interação mais próxima com vocês Beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos Trocando a minha tela, aqui já tá tudo devidamente preparado Como vocês bem se lembram, nos vídeos do Flawless Deku Ele faz gravações do celular porque ele não consegue fazer captura direta lá nos eventos, né? Então por isso que tá com uma perspectiva um pouco diferente Mas dá pra gente poder ir acompanhando essas lutas aqui, beleza? E aí eu vou deixar sem som porque é basicamente som de controles que vai rolando lá E o link do Flawless Deku, do canal dele, tá, pessoal? Vai estar tá aqui Aqui embaixo para vocês no comentário fixado para vocês acessarem, se inscreverem E darem uma força pro cara lá que tá muito da hora Então, bora lá ver essas lutas aqui Meus amigos, basicamente Ele tá jogando de Kimberly e ele tá lutando Contra o Rycroft que tá jogando de Jury Vamos ver o que vai dar essas partidinhas aqui Começando ali, ó Rycroft já começa com a sua Jury Fazendo umas investidas muito loucas ali com o Drive Rush Colocando aquela pressãozinha ali, ó Colocando o Flores de cu no canto Já utilizando ali o seu... Furrar, né, carregado com projéteis ali, ó Saiu do canto muito bem Wake up ali com a rodada de pés ali da nossa querida Jury Amplificado Muito esperto ali, agora o de Deku faz um combinho ali com a investida da kimberly já mandando ali aquele golpe baixo Drive Impact ali, rapaz, que foi... Né, desviado, vamos dizer assim, com aquela investida da Kimberly Que ela dá uma, em, uma ida pra frente com um chutinho E depois ela faz uma cambolhota logo em seguida, né? E o Flawless Deku já consegue um combaço extremamente eficaz no canto ali, rapaz Olha só, hein? Já mandando ali aquele super arte nível 2 da nossa querida Kimberly, se eu não me engano E já consegue finalizar a luta ali depois de uma desvantagem gigantesca nessa luta contra a Jury Que o Highcroft começou muito bem, né? Com a Juri dele e tal, já vai mandando aqueles avanços ali com o Drive Rush Já consegue um conforme ali com o Drive Rush também A Juri com o combaço Já vai mandando ele ali pro canto, botando aquela pressão absurda Olha só como é que, como é que essas personagens são rápidas, cara E vai ser bem complicado pra poder combatê-las assim Vai ter que ficar bem esperto, estudar elas bem Os dois estão com o Burnout, já consegue um Super Art nível 3 ali A Juri mantendo o de Deku no canto Pra poder continuar a sua pressão ali Burnout pra ambos ainda Sendo carregados, Juri com uma pequena vantagem no seu burnout ali carregando ó. Fez o cross-upzinho ali, mas super bem defendido pelo Highcroft Juri ali consegue um belo combo Já vai finalizando esse round aí, mandou ali o seu projétil embaixo ó, Carregando o seu furrar ali, já vai mandando o projétil Deu um perfect KO ali, rapaz, muito bem Aquele projétil mandado embaixo ali, Flores de Deku fez um pulozinho que não, acaba não sendo muito efetivo no final das contas Já vai botando aquela pressãozinha ali, golpes amplificados da Kimberley acontecendo com baço no ar contato do nosso querido Guy Já vai botando a pressão na Julie no canto, te vai mandando armadilhas ali com suas latas de spray Conseguiu prever muito bem ali o impact do flores Deku e já vem a conversão do nosso querido é, Highcroft não é o nome do cara Fugiu o nome aqui agora Mandou um excelente combo ali agora também com a Jury Tentando sair do canto O nosso querido Flawless Deku não deixa barato Já manda ali um super arte também Olha, já vai mandando a Jury ali pro chão Mantendo ela no canto também Manda uma armadilha de spray Prontamente é, punido na verdade né Pelo jogador de Jury eles vão se observando ali, esperando o momento certo poder atacar Eles sabem que as pessoas são complicadas Mandou um overhead muito bom ali, rapaz Que dá uma emendada no combo também com o Tatsu Drive impact ali, defendido pela, pelo jogador de Kimberly Vai mandando seu projetozinho embaixo Eles vão se estudando aos poucos ali Avanço da Kimberly, defendido pela jury Mais um avanço, ele pula pra trás ali Ó, oh, que legal, esse avanço da Kimberly que ela dá pra frente, né Ele tem opções diferentes, vocês repararam? Que ele pode dar uma cambolhotinha pra frente Que pode dar um cross-up rápido, né que é passar do outro lado basicamente com uma voadora A gente tem que defender pra trás Então é mais complicado de defender A Kimberly vai levar esse round agora E a gente tem outra opção também Que quando ela pula pra frente dando essa voadorinha A gente pode dar um salto pra trás Pra gente poder se afastar do oponente E evitar ser punido Então olha só algumas opções legais da Kimberley aparecendo nessas lutas né ó, Drive Impact ali defendido pela Jury Vai mandando seus chutinhos ali controlando espaço Kimberly vai tentando uns, uns confirms ali ó Consegue um excelente Drive Impact Aproveitando que Tava dando um soquinho ali a Esmo, né? O jogador de Kimberly. Já coloca ali no, no canto. Passou ali pro outro lado ali. ó Excelente enganação, hein? Nossa querida Kimberly com esse chutinho ali que ela deu uma cambolhota pra frente. Tentou punir a Jury ali, não, não deu muito certo. Tá botando uma extrema pressão ali. Perry perfeito, seguido de agarrão pela Jury. Muito inteligente poder sair desse cantão. Já vai botando aquela pressão. Como com o Drive Rush ali, não conseguiu completar. Drive Impact ali que não, acabou não estunando. Burnout. Pro nosso querido Flawless Deku ali agora com sua Kimbre Já vai botando a pressão absurda o Highcroft Aproveitou o Burnout ali Estunou definitivamente E olha o combaço vindo hein Combaço com super arte nível 1 Quase matou no limiar da vida ali Conseguiu um golpe overhead Poder finalizar mais um roundzinho aí A jury Mano, olha como é que essas bonecas estão insanas velho, O gameplay Saca? Os caras estão jogando super bem. Hein? O jogo nem saiu ainda, cara. Isso é build de. Que eles estão levando em evento. Imagina quando esse jogo estiver nas mãos da galera mesmo. Principalmente agora que vai começar o beta. Como é que vai estar tá o um nível dessas partidas, mano? Vai ser insano demais. Já vai botando aquela pressãozinha ali marota. Conseguiu um excelente combo ali, a nossa querida Kimberly. Ó, mandou o um saltozinho ali, evitando o projeto da Jury. Olha esse combaço acontecendo ali. Vai colocando ele no canto. Jury tenta ali alguns golpes pra poder sair dessa pressão da Kimberly. Nossa, conseguiu os conformes ali, mas não conseguiu completar o combo Avanço mais uma vez da Kimber, excelente cross-up ali, ó mas defendido pela jury Mano, esses cross-upzinhos da Kimber, eles são criminosos, hein Desse chutinho que ela dá E ela vai dar uma cambolhotinha pra frente Muito criminoso isso, cara Ó, já vai botando aquela pressão, excelente agarrão ali Agora consegue um conforme ali com o drive rush Olha o combaço da jury acontecendo ali, amplificado Rapaz, que combo foi esse, meus amigos 11 11 hits e quase matou. Não, vai matar. Foi Critical Art, na verdade. Pum! Bateu na tela. Nossa, que combaço da Jury, velho. Eu não tinha visto isso. Excelente Drive Impact ali. Já faz um combi ali carregando uma, um, um esquema de furrar ali, né? Eu já colocou ali no canto ali com Drive Impact. Você tenta sair ali do canto do nosso querido Flores Deku. Já vai conseguindo aqueles pulinhos neutros da, da Kimberly, né? Que ela faz um pulo normal, na verdade. Ela desce, né? Reto. Pra poder meio que dar uma enganada no oponente Tentou o Drive Impact ali Foi muito bem defendido pelo jogador de Jury Mandou aquele belo agarrão Olha só a barra de Drive dos personagens Acabando ali, mano, acabou ó. Jury já tá no Burnout Mas tá com uma boa vantagem de vida, é só administrar Vai botando ali aquela pressãozinha Trabalhando no futs ali Crossup safado da nossa querida Kimberly, agora consegue uma bela conversão Flawless de para Pra poder tentar diminuir a vantagem de vida. Ainda tá no burnout ali. A Jury vai tentando aproveitar as oportunidades ali. O Flawless decu com a sua Kimberly. Mandando aquela voadora. Excelente agarrão mais uma vez. Já carregou a barra de drive também do da Jury Consegue o excelente combo contato seguido ali de Super arte nível 2. Poder diminuir essa vantagem. E olha só, hein. Administrou super bem a partida do Flawless Deco agora Porque ele tava numa desvantagem ins insana de vida Mas acabou levando a melhor ali no seu confirm Muito esperto com os golpes baixos ali da Jury E sela mais um round para o Hi Craft Kraft, Não lembro, não nome fugiu, mente de velha foda Mandou um Tatsuzinho ali Armadilha de spray, já colocou no canto ali Olha só, conseguiu aproveitar a armadilha de spray que tava no chão, cara só não conseguiu a conversão do restinho do combo Mas legal a gente ver essa possibilidade acontecendo Saiu do canto ali a Juri com agarrão Vai botando aquela pressão, um chute neutro ali Agarrão extremamente bem defendido Pelo nosso querido Flores Deku Consegue um combinho ali, rápido com a Juri Vai colocando o canto, o Eicap Tatsu Amplificado, nossa querida Kimber poder sair dessa pressão absurda Carregou ali o furrar ó, Mandou um Drive Impact ali, não conseguiu nada Chute, olha aí, ó, Tatsu novamente como antiaéreo por parte da ele já vai botando aquela pressão absurda. Excelente agarrão pra poder selar o round agora pro nosso querido Flawless Decu, rapaz. Muito bom, muito bom. Partidas insanas aí acontecendo, meus amigos, com essas duas personagens bonecas que irão salgar no Street Fighter 6 quando sair, viu? Porque elas têm uma boa mobilidade, têm recursos interessantes ali pra poder botar a pressão do personagem e enganar também. Principalmente a Kimberly com esse cross-upzinho que ela faz depois daquela bica que ela... Desempenho ali, né? No seu panteão de golpes. Então vai ser tenso o negócio, cara. Ó, já vai botando ali aquela pressãozinha. Nossa querida Júlio. vai tentando sair dessa pressão. aqui Kimberly carregou o furrar ali. Já tá no burnout. A Kimberly também ficou muito na defensiva. Ó, e acabou causando o seu burnout. Agora vai ter que trabalhar com uma estratégia muito boa. Porque ela tá sem recursos ofensivos e defensivos. Por conta da falta da barra de drive. Aproveitou a oportunidade do Drive Impact, estunou ali. Ó, novamente lembrando. Quando a gente tá em estado de burnout, sem barra de drive nenhuma ali E o cara te dá um drive impact você bate na parede Você estuna na hora né, aquele stun que a gente tá acostumado no Street Fighter Que o cara fica lá com uns negocinhos rodando a cabeça e tudo Mas a Kimble ali agora já consegue um combaço com o Super Art nível 3 Vou poder diminuir essa vantagem de vida Já tá com uma leve, uma leve vantagem ali agora Mas nem tudo está perdido pra Jury Porque a gente sabe que é só dar uma encostada e já era Porém, ela tá sem recursos ofensivo e defensivos Teve que jogar mais na defensiva E a Kimble aproveitou a oportunidade o o Flawless Deku levou essa luta, rapaz Nossa, que partidas insanas acontecendo, hein, pessoal? Drive Rush ali com agarrão, enganou muito bem seu oponente Consegue um golpe baixo ali, ó Drive Rush da, da Jury também, consegue um combo ali Não completo, mas foi suficiente suficiente Poder tirar um pouco de vida da nossa querida Kimberly Vai partindo pra frente ali Voadorinha na investida Olha aí, ó, tentou um cross-upzinho ali Extremamente bem defendido também, não esperava ali o chutinho com o furrar Já vai carregando seu furrar, inclusive A Jury excelente Tatsu ali, ó Wake up Tatsu, né, pra poder sair do canto Vai botando aquela pressão, excelente o if que ele conseguiu ali, rapaz, ó Ele deu uma chegadinha pra trás na hora ali, prevendo um soco da Kimberly E ele conseguiu uma bela punição, botando a pressão absurda Conseguiu um overhead e sela o primeiro round pra nossa querida Jury, rapaz Nossa, os caras estão jogando muito bem, velho A gente dá, dá pra ver que eles têm noção de gameplay de jogo de lutas, né Noções básicas ali de... Que é o controle de espaço, né, o footsies e tal é, fazer o cara wifar golpes, golpes né? Que é tentar ir pra frente Chegar um pouquinho pra trás Esperar ele fazer alguma coisa ali com o controle E pegar ele nessa punição Ele errando esse golpe Então assim, os caras manjam muito de jogo de luta Sabe? Tem muita noção Ó, já consegue ele um super arte nível 3 A nossa querida Juri Já botando a Kimber ali no canto Olha a extrema vantagem de vida que tava Mandou um overhead ali agora Que não foi defendido E sela mais uma luta pra Juri Mano, a boneca tá insana, hein? Tanto a Kimberly quanto a Jury As duas estão muito insanas, velho, o gameplay delas Ó, já vai botando aquela pressãozinha ali Agora o Flawless Cu com a Kimberly Tentando tirar ali a sua desvantagem Porque no momento a leitura de jogo do Rycroft, Raycro né? Tá bem melhor aí nessa partida Já carregou ali os seus furras, Já vai fazendo ali os seus golpes modificados com a Juri, Utilizando o furrar no caso, né? Ó, mandou aquele Drive Impact ali muito bem defendido Mandou aquele projeto, acabou o furrar da Jury ali agora Na situação complicadinha, rapaz a Kimber está numa situação um pouquinho mais complicada por conta da vantagem de vida da Juri no momento, mas vamos ver, tudo pode acontecer nessa luta Já mandou aquele Drive Parry ali, ó, soltou no momento errado e foi punido, já foi colocado no canto ali agora Tenta um combinho com Drive Rush para poder sair do canto ali da pressão, Juri quase que a sua barra de Drive acabou, excelente ali Rodada com os pés, né? eu esqueci o nome do golpe mano, para poder fazer, fazer uso de um anti-aéreo Vai fazendo ali, buscando uma abertura A Jury, muito paciente Já tem um forrar ali também pra poder utilizar Projetos, excelente combo da ali Com conversão, já vai botando a Jury no canto Excelente agarrão, agora vai aproveitar a oportunidade de falar os Deku, mais um agarrão colocado ali ó, Olha aí rapaz, cavou muito bem Essa oportunidade em cima do Drive Pell ali Que soltou na hora errada mais uma vez o Raycroft E ele vai conseguir fechar esse round Com esse super arte da nossa querida Kimberly. mano que luta louca Muito louca Essa luta, velho, vamos lá mais um roundzinho aí, Kimberley com uma boa vantagem, já conseguiu fazer a leitura do jogo do Rycroft ali com o Jury ah, Colocou aquela armadilha de spray ali, não teve, não teve como fazer nada a não ser defender, esperar o um negócio explodir pra não ser pego no combo Ó, excelente controle de espaço, ele consegue um tátil ali com um monte aéreo, mais uma armadilha ali de spray fazendo a, a Jury defender Saiu muito bem do canto, sabia que tava numa situação complicada, carregou um forrar ali com o chutinho que ela deu, tentou agarrão, um agarrão Flawless Deku defendeu muito bem, excelente Drive Rush, ele agora com conversão meus amigos, ó Drive Impact ali muito bem defendido pela Jury Já tentou aquele pulozinho neutro ali com a descida rápida na nossa querida Kimble Consegue uma excelente conversão Vai fazendo a sua pressão absurda tentando empurrar a Jury pro canto Saiu muito bem ali Vamos lá Botando aquela pressãozinha ali, golpes baixos. Por enquanto, eles só estão se estudando, controlando espaço ali. ó vai chegando pra trás. Aproveita a jury poder carregar o seu furrar, poder conseguir golpes modificados. Olha aí, eu consegui um excelente hit confirm com um golpe ali com furrar e ainda manda um super arte nível 3, meus amigos. Olha só, hein? Um estudo muito foda ali dos personagens. Né Eles esperaram a oportunidade perfeita. Ele conseguiu uma excelente abertura, o jogador de jury, com super arte nível 3, poder selar esse round aí. Um a um, vamos ver, quem levar esse aí agora leva essa luta Ó, conseguiu um golpezinho ali, já gastou o seu furrar também, já carregou mais dois Porque esses combos modificados aí com o furrar da Jury são muito bons Ó, mandou um chutinho ali, carregou mais um furrar, Kimble vai tentando ler o jogo da Jury aí Conseguiu um excelente cross-upzinho ali com um esse golpe safado, nossa querida Kimberly. Já coloca ela no canto, a Jury Ó, já conseguiu sair muito bem ali, carregando mais um furrar Wake up Tatsu ali pra poder sair dessa pressão da Jury Consegue uma excelente voadora, mas não a conversão do combo. Drive rush ali acontecendo. Ó, já vai mandando seus projetos ali, rapaz. Podem pedir o avanço da Kimble que é muito rápida. Excelente chutinho com cross-up. Olha o combaço vindo, hein, mano. Nossa, não conseguiu a conversão completa. Golpe baixo ali mais uma vez por parte da Kimberley. Excelente hit confirm com o Super Art nível 3. Acreditou, hein? Esse acreditou, mano. Que ele acertou o chutinho e falou, é agora. E acabou acertando e selando... Mais uma luta aí pro nosso querido Flawless The Meus amigos, olha, eu não sei vocês Mas que partidas insanas, velho Muito insanas de fato os caras estão de parabéns, jogaram pra caramba Mostraram muito o potencial dessas personagens aí E agora eu quero saber de você, querido inscrito O que, que vocês acharam, mano, dessas lutas aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, pessoal Eu vou adorar ver os comentários de todos E deem o um feedback se vocês estão curtindo esses vídeos Com narração que a gente tá trazendo aqui no canal E um, um pequeno adendo Vocês querem que a gente traga vídeos narrados também de Mortal Kombat 11, pegando ali lutas Fodas de pro players e tal, pra gente poder trazer E narrar aqui também Deixa aqui embaixo nos comentários o feedback de vocês Eu vou adorar ver o de todos, e não se esqueçam de deixar o seu like não Se se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí E até mais, e fuemos Meus amigos